Se tivermos algum amor pelas nossas crianças, devemos deixar o solo e a água neste planeta em uma condição melhor do que a que está agora. Vamos nos comprometer com isso, que nós deixaremos o solo melhor do que está agora. Dentro dos próximos anos, porque os 99 centímetros de solo cultivável que temos, em média, ao redor do mundo, nutre mais de 85% das formas de vida neste planeta, incluindo nós. Esse solo cultivável está em verdadeiro perigo. Muitos estudos mostram que temos solo cultivável somente para mais 60 anos de agricultura em todo o planeta. Particularmente na Índia, a situação é desastrosa. Nós temos que restaurar o solo. Para restaurar o solo, precisamos de matéria orgânica. Olhe para isso. Precisamos de matéria orgânica. Todas estas folhas, isso é o que nutre o solo. O resíduo verde das árvores e os dejetos dos animais. Estas são as únicas coisas que podem rejuvenescer o solo, que podem colocar os nutrientes de volta ao solo. Sem uma cobertura arbórea significativa, isso não vai acontecer com uma cobertura arbórea, insetos, minhocas, micro-organismos, aves, animais, tudo retornará na medida do possível. Não podemos chegar lá e criar uma nova floresta tropical. Isso é trabalho para um milênio. Mas podemos definitivamente criar uma cobertura arbórea. E a cobertura arbórea simplesmente não pode acontecer, a menos que mudemos para uma agricultura baseada em árvores, pois uma grande parte da terra é mantida pelos agricultores. E a menos que tornemos isso lucrativo para eles, plantar árvores, as árvores não vão acontecer. Por favor, qualquer que seja a sua capacidade para isso, cada um de vocês deve fazer com que isso aconteça. Essa é a missão do Rally for Rivers. Essa é a missão central do Cavery Calling. Por favor, esteja conosco e vamos fazer acontecer. Pelo menos, onde quer que vivamos, nas regiões em que vivemos, vamos ver o quão melhor podemos fazer isso. Não há nada que você possa fazer. Nenhuma indústria, nenhuma tecnologia, nada mais pode colocar isso de volta. Nada pode colocar isso de volta. A única e única forma que você tem de nutrir o solo é com resíduos verdes e desjetos dos animais. Simplesmente não há outra maneira. Vamos fazer acontecer.